Tá gravando, né? Já Fazendo para mais de ver essa música no Fortnite E hoje estamos aqui com meu pai Oh, oh. ixi, isso oi isso ixi, oi, ixi. Ixi. oi. <risos> Meu pai é mais Mas então, pessoal A gente vai estar jogando uma dupla meu pai disse que tem um lugar que ele caiu e tipo tem muita coisa lá, oh. muita coisa boa, mas não sei muito bem que eu não joguei é né? noob E pessoal, a gente já vai começar um dupla aqui e a gente já volta. Olha pessoal, pessoal, hoje daqui é a faca de mergulho. Eu posso um de batalha, como level leve. O... Quase, leva levo quarenta Tá pai, vai cair, vai Vou tampar Ah, tá me embaçado hum, Ah, pessoal, mas meu falou que tem é um que... barco lugar... Tem um lugar lugarzinho Que um ele só cai lá e ele rolou, deixa aqui eu, eu não sei lugar. se é aqui, essa é aqui Aqui? Aqui onde eu marquei, já li Nessa ilha ou na plataforma Pense? Não, ali onde eu marquei Eu acho que é ali Tá ah. Se não me engano Ou se eu não falha mais Se não é, aí marca em outro lugar que você Eu não tenho aquele ventilador de novo Que ventilador? Ah, hora ele tá aqui, Tá então. aqui, ó. Esse? Marquei? É. Não tem esses ventiladores aqui Não vai ter Que tem tirolesa, eu vou cair aqui nesse coisa. Ah, só tem esse aí. Mas tá bom, pode pegar. Olha, eu tô com o ataque. Então dá uma, né? Vamos defender esse aqui, ó. Peraí. É. Nesse não, volta aí. É nesse aqui, Júlio. Ah não! Eu bati em você. você? Aqui. Tá. aqui quase não cai, não cai ninguém, tá vendo? Pra quem é novo igual eu, pode ficar dormindo aqui, Vem aqui, pare de lutar. Eu, eu tô saindo aqui. Tô sem nada, pai. Ó, você pode até dormir aqui, ó. Pode dormir, nossa. Tá exagerando, pai. Vem, Julia. Meu Deus, eu só acho pistola e tática. Tá eu esperando você aqui. Tomando chá que lindinha Ó que lindeza. Ah, Ui, cadê? ai ah, é enfim. Esse falou esse balu do aí. Vem o que? Uma coisa que eu quero. Aí, usa coisa boa vem. Pra quem é noob aqui não é bom, não? Sim. Usa o chudão! E droga Não! Tá, usa chudão agora. Aí, sobe as escadas aí <susos> tem quatro balões <susos> Baú lendário. É, tem uns baú da hora só a repulsora. Meu Deus, meu pai tá salvando minha vida. Vem! Gente, cai em plataforma tem, Eu não fazer de que eu tô vendo isso não. Opa! Essa é boa, essa é boa. Olha o godo. Leva aí, Gordo. Pronto, agora vamos, vamos. Aí, ó. Já, tá, já melhorou, tá vendo? Nossa! É meio... é que é isso? É isso. Uma dor. Uhum. Bora Tirando onda! Pura né, esse negocinho aqui! Pra me de queda, pai! Nossa, muito bom esse lugar, Vamos lá no, na coisa agora? Curtinha? Bora! bora. bora. Deixa eu tirei aqui lá no. Eu vou Ela tá correndo é lá um Bora achar o. curar o Uhul! é, isso? é isso 食べない Matou os sim. Sim arma de fogo? Pode pegar. Não tá arma é uma bosta Sabe? Acho Ela é arma de... Ela é arma de... Vamos lá Vamos ver se nós ali a... a... Opa, oh, você pegou o cartão? Não, você a a guerreira? Não, eu. O cara mataram. Vem! Pera? Cadê o cartão? Ele deve ter o cofre. Diz aí, o cofre. Bora voltar lá, peraí! Vem! Vem! Vem! tô Vem! Então Cadê o cartão? Não sei, você que falou que matou Não, matou o cara E tinha o viadura E o negócio Só que... Ah não, a gente vai ter que procurar o um lugar Que os caras acharam Mataram Onde... Qualquer coisa você pega o helicóptero aí Pra mais sair Nicky! Nossa, eu tava jogando um minuto há dois dias e eu tava apertando o E pra ver o inventário Aqui, achei! É ela? Não, cartão Os caras mataram ah. ela e deixaram o cartão Vai logo, vai logo antes da repetição Ah, não vem matar aqui, não né? Vem logo, já vi O que é o Posso que O tá? uh! uh! que, que é isso? Uh! Não! Olha uma lendária aqui, ó. Pode pegar, pode pegar, pode pegar. Pronto. Vamos trocar. nessa Tem mais que eu vou levar? Tem mais que eu levo aqui? Vou pegar essa florzinha, me planta Eu quero não pegar esse óculos, cara mais burro tem Mais tem aquela dúvida ali, não Pai, bora, deixa esse óculos vazio, tipo assim, sem nada, sem baú A tempestade, Pronto, agora bora Bom. Mas Juliana, depois você me dá a bala de sniper Aquela de sniper Daniel? Olha Que sniper? Sabe, é aquela que dá um tiro só, né? É aquela bala pontuda Você sabe Ah, de sniper de Sniper Pensei que falou aquela bala tipo de sniper, eu pensei que era de doze Então a bala de é de doze Nice. Tô mais cadê a bala? toma mais para do papo porque tipo tô apertando é, E para abrir o acho... inventário Agora pode vir que eu tô... vou <risos> passar aqui Eita, bora pegar... Poxa, quem é que tá tirando aí? Ah, não é em nós, é no... Meio que o cara. Estou com 3 homem-pads. é isso aí, não Deixa matar eu não. Deixa estudar pra mim que eu vou usar. Eu tô Vicky. Oi! Oi Vicky. Ô oh, bicho, rapaz, eu achei... Aquela arma é de tiro lá. Qual? Não, é a nova não, não, não, não. Ah, tá. Bora? Cadê ela? Aqui. Ué. Você pegou? Ah. Não sei. Oh. Olha. É, é um ação. Ah, não sei. Não, passa né? aqui. Senão você vai levar dano, viu? É, tá doido. Eu tenho três, agora. Eu só ia mostrar, mas eu não, não ia te dar. Ela não. já matou quanto aí. Eu? E aqui... matei quatro. O cachorro está Concordo. Duas duplas, pai. Tem, tem, tem uma dupla aí? Não, matei ele, Ó, oh, você pegou quanto de... três? agora acabou. Não. Já já. <risos> Só acabar aqui o jogo. Bora. Ninguém tá até aqui, Thaís. Não? É. Vamos pegar aí Aí, eu que, eu tô aqui. É que eu o que? Tá tirando? Respeita, não cadê Agora eu vou meter na sua é, fala pra ele no meu Tá, o amigo dele não tá aqui. O que é isso? Ali, ó. Pai, não tem uma, um trilhão meio que em pé? Aonde? Ah, não. O pé já desapareceu. Cadê você? Nossa, já tá aí. A tempestade tá aí. Aqui, ó. Ah, meu Deus. Nossa, que do comando, lá em cima, lá. Tomou muita bala. Não, pai, não Pelo jeito. Eita. Ele desceu, ele desceu. É uma é um dupla Tá meio aqui. Vai vou usar, peraí Vou dar aqui vira, vira segura Vai, olha lá, tem que curar, vai, deixa não Espera pai, vai tirando, vai tirando, vai tirando, não consigo matar os caras de vida Vou recarregar meu gravador de tá bom Ixi, acabou minha arma. Espera aí. Acabou tá minha bala. De quê? Mata ela, Toma. Ela tá bugada lá. Desceu, desceu, ela lá embaixo. Ali ó. Desceu, foi lá pra baixo. O que tá fazendo tá aí? Bora. Mas tinha dois, cadê a outra? Ai, olha aqueles dois lá, pô. Ui. Usa aqui médico, o chudinho, vai. Não, deixa eu pegar, né? Sai. Vai, você voando pegar. Muita Tem Cuida aí. tá aqui, tá Vamos, vamos, tá, tá. Matou? Uh -huh. Tem um outro aqui em cima. Vamos descendo, viu, meu cade? Ui. Ai, que bode, cara. Sai <risos> da frente. Eu matei os dois. Ele tava salvando ele ele tava, amigos na minha cara. Segura aí, segura aí. Ó, ó o cara ali, ó. Ó o cara ali, ó. Só que eu tô sem arma de. Sem bala. Balada de quê? Aquela. Essa... Knight? Ah, não, essa aqui, ó. Ou essa ou essa. Demais de. demais de, de, de, de alguma coisa? Pega é essas duas armas aí. Essa aqui e dessa aqui. É a mesma arma. Deixa. Drop, deixa essa coisa e pega a dourada. Que é a mesma coisa. Essa dourada é melhor. Vamos, vamos, Meu pai colocou para pegar mais fácil ah, Pai vem cá Vou colocar uma coisa Deixa eu ver qual a caninha Tem só mais de uma dupla, gente. Duas! Uma? É, uma. Duas! Uma dupla, Uma dupla. Duas! Opa! Fazer minha pessoa hoje. Vem cá! Pega! Vem aí, tem ninguém Ele está muito lá, tem que cuidar. Ele está pegando aí. Dropa, dropa, dropa o negócio! Três aqui, mata aí, vou conseguir você. Você vai ficar com pouca vida. É só um, Não, não, esquece eu, cura Falta só um Ou o cara vai cuidar do outro lá Eu já finalizei o outro Ai. Vai Jujuba, eu to com você Juba Muitos anos de criativo é, quero ver isso, vamos ver se tem defeito dele Não deixa ela ficar lá, não, Juzubá Ai, deixa correr automático que você querendo Nossa, está fazendo cartela aí <risos> uh. e, e ela sabe jogar hein também é, é, Duas... Pre... Pre... Pre... Pro... Pro Player Pro Player Vem sim Aêêê oh, Que legal, foi esse vídeo, espero que vocês tenham gostado Até a próxima Fui E vou tentar mostrar uma festa porque é muito bom